Tcharam! Tcharam! Começa então, começa, começa agora de novo. Tá, foi o um ursinho aí. Madame Fornline. Tá, <música> Tudo bem, galera? Como vocês estão? Se cuidando, vivendo essa quarentena, esse momento muito, muito, muito, muito difícil. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu fui na onda da gorda, que ela resolveu fazer o mesmo processo no cabelinho na barbinha dela que o Circos fez, que o Rodrigo fez pra gente. Rodrigo! Saudades de você, meu querido. Muito obrigado por todos os cabelos maravilhosos. Ué, gente, então assim, ó, quem achou que nessa quarentena não ia fazer merda no meu cabelo? Vocês pensaram mesmo que eu não ia equipar minha hoje, né? Enganou, você. Depois que eu experimento o Rodrigo nos circos, fazer em casa, tipo, é muito bizarro. Não tem nada a fazer nessa quarentena, tô desesperado em casa já. Meu Deus. Meu Deus. Oh. Eu resolvi, então, descolorir meu cabelo Sabendo que não vai dar certo já Sabendo que vai ficar meio ruim e tal E a telha, telha! A porque, cara, os produtos dos caras lá são, tipo, muito bons Eles usam, tipo, muita coisa legal Mas eu fui na farmácia, comprei o um meu kit ali E vou tentar fazer O que vai ser necessário para pra gente fazer esse, esse look? Eu vou descolorir meu cabelo e pintar Eu acho que vai ser rosa Porque rosa é a cor das blogueirinhas Bom, primeiramente um pente, né? Um pentinho desses aqui, ó Que tem esse aplicador de tinta, ó Serve para aplicar tanto tinta quanto pó descolorante Com e tal Precisar de um potinho Ele tem todas as medidas aqui dentro Uhum. Peguei pó de descolorante, dois taquinhos de pó de descolorante. Água oxigenada Ox 40. Letina uh. para! Parem! Cachorrada parem! Querido, eu sou youtuber! Youtuber, trabalhando, amor! Depois de descolorido, que ele tiver bem branquinho, <risos> só que não, porque eu duvido que fique branco, meu cabelo é super preto. Fazer em casa nunca rola, mas que tá bom. Eu tinha em casa essa aqui da Yamaha que não testa animais, que é uma verde, e tenho essas aqui também que é da Camaleon. Valeu, é o nome que fala Camaleiro, como é que é o nome disso? Camaleão. camaleão, já veio aqui o no ponto Veio aqui no ponto já, como é que é o nome? Ó, veio no ponto, camaleão Aí eu tenho duas da camaleão, rosa Como? Eu tenho quase Que certeza que eu não vou conseguir Fazer aquele neon, aquele verde neon Que o Rodrigo fez maravilhosamente bem Então eu acho que eu vou descartar o verde E vou fazer o meu cabelo raro ah. Já tô com a minha leite rosa, ó oh, gente, então a gente começa colocando o pó descolorante aqui no nosso potinho Cuidado que levanta um pó, uma poeira, só começa a intoxicar a gente já Bom, eu pego a Ox40 e vou jogando aqui dentro pra ver que cola Vou jogar um pote todo já, ver que vai dar Misturar Não pode mexer muito rápido, assim, senão ele... Não sei o que acontece. <risos> Mas me falaram aqui, o meu ponto me falou pra não mexer muito rápido, tá? Então eu vou mexer bem devagarzinho, ó. Agora eu vou colocar uma toalhinha, assim, saca? Só pra dar um melhorzinho, né? Porque esse troço aqui é uma coisa, gente. Isso aí detona toda a camiseta e a pele junto. Alô, tá cara? Bom, vou colocar aqui, ó. Igual no e Só lembrando que eu tô com o meu cabelo bem curto. Que é assim que o Rodrigo faz. Ele raspa um pouco o cabelo da gente. Depois ele faz as químicas e os desenhos e tal. Que eu não vou poder fazer aqui porque, meu, nem de longe vai ficar igual o que a gente faz no circos, né? Mas só pra... Tá. Eu não vou descolorir minha sobrancelha, porque eu não sou louco de meter isso aqui perto do meu olho Nem a pau, mas eu não vou colocar no meu olho, porque eu tô de lente Meu olho já começa a, a, a lacrimejar então eu vou fazer só na cabeça, tá bom? Então galera, comecei o processo, tá? Eu misturei um pacotinho e meio de pó descolorante com um potinho e meio de água oxigenada 40, tá bom? Aí ficou uma pasta assim, né? Essa corzinha meio azulada, nessa textura aqui, ó Vou mostrar como é que eu tô fazendo, ó. Pega um pouquinho e vai. Cuidado, galera, que isso aqui espalha muito, tá ligado? I'm wide awake, but <risos> e o pior é que tá abrindo. Tá abrindo. <risos> Tô vendo já, tô com o cabelo marrom. Galera, é isso, tá? Eu já retorno pra mostrar como é que ficou. Aí eu vou lavar a cabeça, vou ver o tom que ficou esse, essa descoloração. E aí eu vou entrar com o meu... Vai ficando um pouco estufada assim, saca? Vai dando uma inchada assim na, na química. Mas eu tô achando que vai dar certo. Tá ficando bem claro no cabelo já. Tá ficando, tipo, bem branco. Eu já fiz em casa e deu errado, né? Vamos ver se agora eu tenho... Uma melhor oportunidade. <risos> realmente muito muito muito loira mas o vídeo acabou tra travando ali uns... mas eu fiquei bem loira mesmo tá tipo arde muito é totalmente diferente quando tu faz um salão que eles têm uma técnica tem tipo o produto certo a quantidade certa não arde nada Do ardeu muito aqui em casa e deu pra ter fundo para fazer esse rosa eu fiquei na dúvida né com toda boa libriene né? mas eu acabei aplicando o rosa mesmo eu apliquei o da camaleão o pônei junto com o condicionador tá eu fiz a misturinha tá aqui e eu fui aplicando o a mão, ó, desse mesmo jeitinho que eu tô fazendo agora, ó aqui, mãozão e tinta, e taca a tinta no cabelo então, coloquei o condicionador pra diluir um pouco a tinta, eu não quero aquela, esse tom tão forte como tá aqui na embalagem eu quero ver que cor vai ficar vou esperar um tempinho agora e já já eu volto belíssimo em 10 o resultado, cata esse fashionismo Cata esse Ó! Cata Não, fecha esse close agora Cara, eu acabei amando o resultado Nada como fazer no salão Nada como as técnicas do salão não adianta. Em casa, ar de costas, quer tirar e tal. Não sei se, a, se vai criar ferida no meu couro cabeludo. Vou ver ao longo do tempo, né? Mas eu acabei amando a cor. Eu achei que ia ficar um pouco mais forte. Ficou tipo um tonzinho neon que eu sou apaixonado. Então me poupe, galera. Rolou, deu certo. Acabei arrasando. E eu quero deixar um agradecimento especial ao Rodrigo e à Bianca dos Ficlos Hair. Que nos atendem maravilhosamente bem lá. Ho, comenta no vídeo, vê se gostou, vai. Bom, gente, muito obrigado por terem participado desse vídeo. Como todo vídeo, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, tá? Curtam, compartilhem, comentem. Eu quero deixar um beijo grande, um biscoito pra minha gorda Enza Cunha. Há dois meses sem falar com a bicha, tô assim, morrendo de saudade. É um lauto cá e assim segue o bar. Não se esqueçam das redes sociais do canal. Tanto Facebook quanto Instagram, canal Azulsa. Um beijo e até o próximo domingo. Uh!